Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área, hoje é dia de mais um unboxing Então nós recebemos aqui uma encomenda que veio direto dos Chines, certo? E é uma parada muito legal, Tá circulando bastante na internet e eu recebi também um aqui Para eu poder testar e também fazer o um jabá para eles Beleza? Então aqui chegou o pacotinho, veja só Bacana, tá escrito pago aqui. É, o que aconteceu? Eles mandaram, é, veio de... Veio da China. E vamos fazer o nosso unboxing. Beleza? Então, para não perder o costume, tá aí. Aqui. Isso aqui é melhor que um estilete, na é verdade? Ó. Beleza, beleza. Unboxing. Chupa. Beleza, meu querido? Então, aqui já começa... Chinês muito louco aqui... Então, chegou aqui o... Ah, essa paradinha aqui... Da Melo Audio, certo? Esse daqui é o que está todo mundo recebendo, que é o... TS MEGA! Veio, aqui... É, ele está escrito aqui... É uma interface de áudio e foot controller. Então, essa sacada você pode tanto controlar os hacks aqui, certo? Um JMP1, você pode controlar um camper, certo? Às vezes você tem o camper e ainda não tem o foot, isso daqui ele controla, né? E fora isso, ele controla é, softwares, né? Tipo o Bias, tipo amplitude, Amplitube, é, alguns aplicativos também para você utilizar no smartphone e tudo mais. Então, vamos abrir aqui a caixinha. Só dar uma passada aqui. Nossa, escutaram? Olha só. Essa minha faca é o um bicho, ó. Mais ou menos, né? Mais ou, <risos> Mais ou menos. Isso aqui, isso aqui é só de puxar? Yeah, thank you. Thank you, thank you, thank you. Tá mega. Muito lindão aqui a parada aqui, ó. Muito bacana. Meu, a primeira impressão é muito legal aqui, ó, porque ele é bem compacto aqui, assim, ó. Se for ver aqui, ó, um palmo aqui, assim, ó, quase. Então, o um lance, assim, relativamente leve, certo? Pra você carregar na sua mochila e tudo mais. O legal é que é, ele é uma placa de som, então, às vezes, você quer ir em qualquer lugar, estudar, e você tem o teu notebook, alguma coisa assim, você precisa estudar. Meu, você coloca numa mochilinha, tem o notebook, isso daqui, leva a tua guitarrinha, você tem um som legal hoje, com as tecnologias que você tem de, de programas, assim, né? Muito bacana. Beleza? Então tá aqui, ó, bonitão pra caramba o lance aqui, ó. Certo? Putz, é muito legal. Veja só o um detalhe aqui, ó, do bichão aqui, ó. Beleza, meus queridos? Então isso daí, Tone Shifter Mega, da Melo Audio. É isso aí. Underboards Techniques. Agora tudo ligado aqui, vou lhe mostrar como funciona esse equipamento da Melo Audio, que é o Tone Shifter. Ele é uma placa de som, certo? uma interface de áudio e também é um controlador. Ele controla periféricos como JMP1, Camper e também os aplicativos para você utilizar no celular, iPad e também os programas para você utilizar no computador. Beleza? Aqui eu estou utilizando como demonstração o Bias. Beleza? Meu, eu achei mais difícil mexer no Bias do que propriamente aqui no Tony Shifter a grande sacada funciona da seguinte maneira você tem aqui ó, o A, B, C e D certo? E você tem diversos bancos então aqui no banco 1 um, você tem o preset 1, um, o 2, o 3 e o 4, beleza? Ó, um a um B, um C e um D. Então você pode colocar quatro amplificadores. Ainda você tem o 1 um e o 2 aqui que você pode programar para você desligar ou ligar um pedal em específico, certo? Você também pode colocar pedais de expressão para você utilizar um wah, um A, volume, como você achar mais interessante. E é bem fácil de programar. Aqui funciona da seguinte forma: no banco A eu já coloquei aqui um amplificador. É. beleza no banco B eu coloquei um outro agora com um delay bem mais agressivo para você sacar então você viu aqui ó eu mudando aqui ó o A beleza no computador ali agora o B ele acaba modificando ali ó beleza vou lhe ensinar como eu fiz isso daí então aqui no banco A a princípio, você vai timbrar a sua guitarra e aqui eu tenho um delay e um reverb. Veja só, eu clicando aqui, ó, nesse midi, você clica aqui nesse midi, você apertando aqui, ó, o liga e desliga, ele vai ficar pensando, você vem aqui no 1. Então, ele já sabe que você, com esse botão, você quer fazer a função de ligar e desligar. Você salva aqui, beleza? E ali o delay... Já fica, ó, se você pode notar aqui na tela, ó, que ele liga e desliga. Então aqui, ó, sem delay. Só reverb, né? E agora o delay. Beleza? A mesma coisa eu vou fazer agora com reverb. Clicando aqui, ó, midi. Vamos apertar aqui. Agora é o 2. Deu salvo aqui, ó. Ó a sacada, ó, o reverb aqui, ó. Desligado, ligado. Agora tudo desligado aqui. Vamos deixar os, os dois. Som bem seco. Agora com delay. Agora com reverb e delay. Beleza? Eu poderia fazer uma sacada muito doida, utilizar apenas um botão para desligar e ligar o delay e o reverb. Então aqui que eu vou fazer. Como o delay já está aqui no 1, ó, eu vou modificar aqui, ó. Vou clicar aqui, vamos mandar, ele vai pensar, eu vou clicar aqui no 1 de novo. Veja só que doido, ó. Agora os dois ó, desligam numa pegada só, sem delay, sem reverb. <risos> Agora, ligando os dois ao mesmo tempo. Por quê? Aqui me sobra um pedalzinho aqui, ó. Que eu vou acionar aqui o Tube Screamer. Então, venho aqui, ó. Clica no 2. Salvo aqui. Olha lá o Tube Screamer. Ligando e desligando, ó. Vamos dar uma regulada aqui nesse Tube Screamer. Vamos zerar esses, esses parâmetros aqui, ó. Então, aqui, ó. Ligado. Desligado. Então veja só. Para você sacar aqui a diferença. Aí você quer um pantezinho maior. Ó. É. Daí fica ao critério. Beleza? Depois que você fez toda essa sacada, não esqueça de salvar aqui o, o preset para ele ficar bacana, ó. Então aqui, ó, já está tranquilo. No banco 2, aqui eu já coloquei um delayzão nervoso. Aqui eu já fiz a programação, aqui, ó. Ligando e desligando o delay. E aqui no outro, desligando o reverb. Ali. Tá... Mas, meu, você pode fazer como você achar mais interessante. Então, aqui, você tem aqui um preset aqui. Ó, tá tudo desligado ali, ó. Vamos ligar todo mundo. Aqui. E no próximo aqui, ó. Beleza? Então, foi bem fácil de mexer aqui. Basicamente, nós vamos plugar a nossa guitarra aqui no L-In. Aqui está saindo, já indo para uma mesa de som... USB e você tem uma saída também de fone. Beleza?